Um abraço para vocês, queridos amigos, um abraço para você, queridos telespectadores do Canal Mais Brasil e das nossas redes sociais. Nós estamos aqui hoje na Prata da Abadia, em frente à Prefeitura Municipal, onde um ato de amor está sendo realizado. A usina Serradão, com mais de 100 pessoas, está saindo aqui da cidade de frutal, visitando as cidades de São José do Rio Preto, a cidade de Barretos e a cidade de Uberaba. E nesse cumprimento maravilhoso com o projeto Dois Sangue, Doe Vida. São funcionários da Usina Serradão, voluntários, que estão indo para essas cidades que nós citamos para trazer vida, para doar amor. E nós parabenizamos a Usina Serradão e vamos mostrar a matéria completa para vocês do que está acontecendo hoje, dia 23 de dezembro desse ano de 2022. Vamos à matéria. Laila, vamos, vamos falar sobre dois Sangue, Doi Vida. Como é que começou isso? Essa campanha foi uma campanha idealizada pelo nosso gerente administrativo, Rodrigo Rezende. Ele lançou a ideia, nós lançamos para os nossos colaboradores e facilmente o pessoal já se prontificou. e A gente começou a campanha é, há três anos, quatro anos atrás, na verdade, com um ônibus, onde a gente foi para Barretos, Hospital do Amor. A gente tinha em torno de 25 a 30 pessoas. E hoje, na nossa quarta campanha, nós estamos indo a quatro hemocentros, é, com quatro ônibus, e nós temos 120 pessoas doando sangue, num período é, que é muito difícil. Um período que o pessoal dos hemocentros nos agradece muito, por ser um período de muita, muita necessidade. Na verdade, é um, um momento em que se traz amor no final de ano, com muita pujança, né? É isso. É, é o nome da nossa campanha, Doe Sangue, Doe Vida. Porque é isso que a gente doa, né? É, a gente costuma dizer entre nós, é, fazer o bem sem olhar a quem, dar o que tem na gente que faz tanta falta para o outro. Vamos falar sobre a importância dessa Doe Sangue, Doe Vida. Vamos falar como você, enfermeira, vamos falar a importância desse trabalho da Usina Cerradão. A usina Serradão, ela vem desenvolvendo essa campanha, né, há alguns anos, né, esse ano é o meu primeiro ano que eu faço parte do time aí da usina Serradão e a gente vai estar tá contribuindo com essa doação. A campanha de doação de sangue ela é uma campanha muito importante, né, a usina vem desenvolvendo e a gente precisa ter a consciência, né, a gente estar tá ajudando o próximo, né, o nosso dia a dia aí, tem muita gente precisando, né, os bancos de sangue estão precisando de reposição também, né, no nosso dia a dia aí, então vamos ajudar, vamos Desenvolver essa campanha. Deixa uma mensagem para aqui, porque sabemos que são muitos os doadores de sangue. Quais os quesitos que nós temos para as pessoas que ainda não doaram o sangue e que têm sangue? O que, que se precisa? Quais os quesitos? Qual a idade para se ser um doador de sangue? Bom, para ser doador de sangue precisa apenas ter acima de 18 anos, né? pesar acima de 50 quilos né? e não ter nenhuma comorbidade, né? algumas doenças aí que estejam descompensadas. Caso contrário, você pode ser um doador, você deve ser um doador para poder ajudar as pessoas, né? Doação de sangue é vida, né? As pessoas devem doar sangue? Devem sim. É, a doação ela é simples, ela não dói, tá? É pouco tempo que demora para poder você fazer a doação, tá no, no mínimo uma meia hora, tá? Então, assim, eu acho que vale a pena, cada um deve doar sangue, tá? Ter a consciência aí para a gente poder estar tá ajudando. Muito obrigado. Obrigada dois sangue dois vida. Me fale sobre esse projeto. O Sardinha é, esse projeto da Usina Cerradão? A gente chega como assim? Cara, acho que não tem nem palavras, tá? Primeiro que a usina se vê loca ônibus é, dia do pessoal, sabe? E leva para Uberaba, Rio Preto, Barretos. Então assim, esse projeto da Usina Cerradão como doação de sangue para esses dias, é como você falou, é doar vida para as pessoas. E não tem assim, ah, para quem você está doando É para um ser humano, um ser humano que está precisando desse sangue, com certeza. Um ato de amor no final de ano? Com certeza. E como diz que Natal é todo dia, né? Que bom seria se Natal fosse todo dia, cara. Mais vezes, eu disse, poderia ser mais vezes, pelo menos duas vezes ao ano. Tem tanta gente aí precisando, né? E nós aí esbanjando saúde, graças a Deus. Tá. Parabéns pela atitude. Obrigado, Sardinha. Obrigado. Parabéns você também. Nos fala sobre esse trabalho do Sangue, Dois Vida. É um projeto né, que a Serradão já faz aí alguns anos para ajudar aí os hemocentros de Uberaba, Barretos e São José do Rio Preto, onde mobiliza aí a grande parte dos funcionários da empresa é, motivando eles para ir falando da importância né, da doação para ajudar pessoas que necessitam. Né? Agora, a usina Serradão tem feito um trabalho social muito grande no que se diz respeito à ajuda. E essa ideia, doi sangue, doi vida, é uma das belas atitudes realizadas pela empresa, né amigo? Sim, é de grande importância, né a gente vê aí... Nas mídias, em rede social, tanto de pessoas precisando, algumas pessoas até perdendo a vida pela falta né, de, de sangue aí. Então, a, a, isso foi aderido. A diretoria da empresa aceitou aí de pronto, imediato, e ela dá todo o apoio aí, libera seus funcionários para a gente estar tá indo aí fazer essa boa ação. Rodrigo, vamos falar um pouquinho sobre dois Sangue, do vida. Este projeto é seu, essa iniciativa foi sua dentro da usina Cerradão. Como é que surgiu essa ideia, amigo? Bom, eu não digo que o projeto seja meu. Né? Eu, eu sou doador de sangue já há muitos anos, eu tenho a prática de doar sangue com muita frequência. E um dia pensando que a gente podia também levar isso para a empresa. Então, quando eu comentei com nossos diretores, com todo o time nosso de gestores, a equipe foi muito. a, a sugestão foi muito bem aceita. Então, virou uma campanha da Usina Serradão, estamos indo para o quarto ano e cada ano tem sido um sucesso acima de um sucesso, maior que o outro, entendeu? Agora, é já, como você disse, o quarto ano. Quantas pessoas vão doar sangue em quais lugares? É, nós temos, em, em média, nos três primeiros anos, né, nós fomos aumentando. Né, mas no último ano foi próximo de 100 pessoas. E esse ano a gente está indo com próximo de 120 pessoas. Historicamente, a gente sempre doou em três hemocentros. O Hemocentro de Uberaba, que a gente entende que é o Hemocentro que atende toda a rede pública aqui da nossa cidade. A gente também doa no Hemocentro do Hospital do Amor, em Barretos, que a gente sabe a importância do Hospital do Amor, não só para Frutal, mas para todo o nosso, nosso país. E também para o Hemocentro do HB em São José do Rio Preto. Porque nós temos um plano de saúde que é do HB, e é onde normalmente o plano que, que atende os nossos colaboradores e os nossos eh, familiares. Esse ano, além desses três hemocentros, nós estamos aderindo a um quarto hemocentro, que é o hemocentro do, da Beneficência Portuguesa, também São José do Rio Preto. Porque nós fomos procurados por, uma, por alguns colaboradores de Itapajip, comentando que tinha ali uma necessidade de ter umas doações para aquele hemocentro, então nós também estamos indo para lá. Muito bem, desse trabalho todo que vocês realizam, é apenas um dos trabalhos que vocês realizam dentro da usina Cerradão na área social, né Rodrigo? Ah, sim, Sardinha. A gente tem a felicidade de trabalhar numa empresa que tem uma pegada social muito intensa. Então nós temos essa campanha, que é uma campanha 200 do vida que tem aumentado, como a gente já disse, mas nós temos várias outras campanhas bacanas, entendeu? Esses dias eu estava com o pessoal da, da rede pública aqui de Frutal, que eles diziam da importância de nós para ajudar com a saúde aqui em Frutal, para ajudar as comunidades de toda a nossa região, as escolas que estão ali próximas a nós. Então é super gratificante fazer parte desse time que tanto faz por nosso município.